Suas gemas mais baratas com segurança e rapidez no Portal dos Créditos. Use o cupom de desconto Gordinho Clash e compre com o melhor preço do Brasil. Acesse portaldoscreditos.com.br. E hey, aí hey, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho, e dessa vez galera, eu tô aqui para fazer um desafio bem legal com vocês. Bom, vocês já sabem tá rolando o um evento aí da Copa do Rei no Clash Royale Onde você batalha como se fosse um desafio normal, só que com deck aleatório Manos, eu joguei uma partida aqui e já consegui uma vitória A minha intenção aqui com vocês hoje é fazer um gameplay mais dinâmico Talvez o vídeo fique até meio grande Por quê? Porque eu quero fazer um, um desafio com esses decks aleatórios, mas tendo um diferencial, que é o quê? Se eu não conseguir mais do que a média, mais do que 6 vitórias nesse desafio da Copa do Rei, eu vou pagar uma pendra... uma pendra... <risos> eu vou pagar uma prenda e vocês vão decidir o que é, beleza? Então vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou deixar aqui nos cards do YouTube também algumas sugestões, se vocês quiserem votar, aí eu vou... Pegar ali o ah, um comentário mais votado, o que eu achar que é mais conveniente pra mim, né? Afinal de contas, eu não quero morrer. <risos> Mas, enfim. Primeiro, eu tenho que superar aqui os seis, as 6 seis vitórias. Lembrando, são 12 no total, você vence o desafio se você consegue 12, e eu tenho já aqui uma vitória. Se eu conseguir 6, eu me safo de pagar uma prenda, e você vai ter que ficar até o final para saber se eu vou ou não pagar a prenda. Mas você já pode ir sugerindo alguma coisa aqui nos comentários, então... Vamos lá, beleza, faltam dois dias ali para terminar o desafio e vamos ver, vamos batalhar contra a Bruna E esse é o meu deck aleatório, esse foi o um deck que foi gerado para mim na primeira vez Eu consegui ganhar, cara, com esse deck, por incrível que pareça É um deck que tem aí uma quantidade razoável, uma, uma, uma, umas cartas razoavelmente balanceadas Eu acho que isso faz parte da, do script da Clash, do, da, da Clash Royale, né? Da Supercell, não. Da Clash Royale, ok. <risos> vamos lá. Estamos conseguindo controlar bem. É, vamos colocar aqui, velho. Eu preciso colocar alguma coisa pra não perder Elixir. E vou colocar esse lenhador lá na frente pra esse... Nossa, cara. Meu Deus, velho. Vamos ter, levar duas, pelo menos, dessas mosqueteiras. Preciso levar duas, pelo menos, dessas mosqueteiras. Nossa, mano. O cara colocou o Mega Servo, velho. Vai, vai. Boa, moleque. Nossa, estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem, galera. Cara, a gente deu muita sorte dos espíritos de fogo pularem ali naquela... naquelas três mosqueteiras, velhos. Estamos bem, estamos bem. Vamos lá, devagar e sempre, devagar e sempre, sem muita pressa. Vamos matar aqui esse cavaleiro. Vamos jogar aqui esses Goblins Lanceiros aqui na parte da frente. E ela tá jogando defensiva. E vamos tentar levar aquela primeira torre do lado direito aqui. Nossa, mano, ela tem um espelho, parece, cara. Um lenhador com espírito de fogo. Vai, lenhada! Vai, vai, vai, espírito de fogo. No modo fúria. No modo fúria. Ah, não, mas o cara... Ela colocou... Vamos lá, vamos colocar talvez um relâmpago pra levar aquela... Pra levar esse coletor. É, mas aí eu vou ficar sem elixir, né? Mas vamos, vamos, vamos, que a gente também já vai adiantar o nosso serviço aqui na... Né? Eu deveria ter esperado um pouco mais pra ver se ela colocava alguma coisa. Mas pelo menos eu levei o coletor dela, beleza. E ela não parece estar tá com... se dando muito bem com o deck que ela pegou, né? Beleza, eu acho que essa aqui a gente vai conseguir ganhar, mas você sabe, né? O último minuto é decisivo. Príncipe das Trevas do lado direito. Colocar aqui os Goblins lanceiros, já que ela já gastou um choque. Beleza, vai Goblinhos! Leva essa torre Goblin boa, leva uma torre. Beleza, agora vamos jogar na defensiva, tá? Porque eu não quero... Perder. Então vamos ganhar de 1 a 0, que é melhor do que não ganhar. Se tiver muita batalha repetida... Ai, meu Deus. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Beleza. Nossa, conseguimos defender bem, cara. Esse, esse, essa horda de esqueletos aqui, horda de esqueletos, exército de esqueletos, é muito bom pra defender, caras. Vou colocar um relâmpago aqui, que eu já vou dar uma pancada. Beleza. Jogando na defensives. Na defensives. Vamos lá, na defensives. Beleza, exercício de esqueleto Que é muito bom pra defesa Nossa, merece esse choque, viu Vamos lá Beleza, vamos ganhar essa daqui Faltam 15 segundos, muito provavelmente Ela não vai conseguir tirar uma carta da manga aqui Pra poder ganhar da gente, beleza Ela acabou gastando 9 elixir, Não vai dar tempo, nem se ela precisasse Vamos colocar um reluão aqui Conseguimos, estamos dois. faltam 4 Pra eu me safar da prenda, então estamos tranquilo, Não tô muito preocupado até o momento Vamos lá é, é tipo assim né galera, o meu deck não é muito bom, mas o deck é de ninguém aqui é muito bom, o pessoal vai acabar ficando prejudicado também né, então beleza, fizemos duas vitórias, vamos pra terceira, metade do desafio cumprido, eu sei que vocês vão comentar aí que talvez... Olha mais um deck aleatório Meu Deus, cara, meu Deus Esse aqui eu não faço a menor ideia, mas parece que tem gigante e balão Então dá pra fazer um combo legal Tem gigante e bruxo, então já começamos com um mini combo, né? Esse é um combo... Nossa, o cara tem golem Caralho, o que eu vou defender desse golem, cara? Não sei como eu vou defender desse golem Meu Deus, então vamos lá Não sei o que eu faço, acho que eu vou atacar Vou focar no meu ataque, né? Deixa aquele golem de lado, deixa aquele golem de lado Talvez eu possa fazer um combo mega, hiper forte aqui Ai, meu Deus, veneno, cara Ai, meu Deus! Vamos defender esse golem. Com muita calma nessa hora. Vai, Gigantowski! Vai, Gigantowski! Mete a pancada, Gigantowski! A gente já, acho que a gente saiu na frente. Então, beleza, demos mais dano do que recebemos. Ele não focou no ataque. Eu acho que se ele tivesse feito ao contrário, né? Esquecido ali, digamos. Ai, a gente ainda tem. Nossa, agora eu ferrei. Agora, eu me ferrei. Olha o choque, olha o choque, olha o choque, olha o choque. Pum. Um choque na hora certa pra pegar os espíritos de fogo, hein, galera? Um... Já que a gente já tá meio ferrado, vamos colocar aí da maneira que a gente puder. Beleza, beleza, vamos com calma. Agora eu vou colocar o meu Balovsky. Vai, Balowski, mano, eu acho que vai dar, hein? Nossa, beleza, o balão não focou no coletor. Vou colocar aqui um espírito de fogo. Show, acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. Eu acho que ela já... ele já até desistiu ali, pra falar real. Eu acho que estamos bem, cara. Nosso deck tá um pouco caro. Mas eu acho que. Nossa, mano, meu deck ficou até bom, cara. Meu deck ficou até bom, gente. Tentando ali até três coroas aqui no cara. Eu me perco bastante, tá? Então se vocês vierem me criticar eu vou ignorar Porque eu me perco bastante, eu falo de contas, eu não quero pagar a prenda Porque eu sei que vocês são maldosos E vão me, me fazer pagar uma prenda bizarra Então eu tô tentando me concentrar no jogo Pra conseguir pelo menos seis. Voltando ao assunto que eu tava falando Eu tava falando que muitos de vocês vão falar que foi de certa forma injusto Porque eu já tava com uma vitória Mas de qualquer forma, é uma vitória com um deck aleatório, né mano? Então eu acho que não chega a ser injusto Só a única coisa que eu não estava fazendo era gravando Vou colocar aqui meu Balovski. Nossa, mano, acho que vai dar bom demais, ó. Vai dar bom. Três coroas, na moral. Vai, vai, Balovski, vai, Balowski, Vai, três coroas. Só pra pegar. Boa, moleque. Mano, até que gostei desse, desse deck que eles me deram aqui. Funcionou bem. O, o interessante é que os meus adversários, até o momento, não estão sabendo lidar com os decks novos. E eu tô conseguindo lidar melhor do que eles. Beleza. Estamos na metade do caminho. Vamos pra uma próxima batalha. Será que eu vou conseguir? Será que não? Será que eu vou ganhar um deck novo? Tem então, hora que eu não ganho? Tem então, hora que eu ganho? Nossa, mano, olha, se liga no deck. Se liga no deck! Beleza, vamos lá. Temos corredor, temos Tesla, temos lançador, vou colocar uma Tesla aqui na defesa, show. Temos veneno, cara. Nossa, tem três mosqueteiros, mas eu tenho veneninho, né? Eu tenho venenos. Não vai nem venenos. Nossa, eu tenho gelo, cara. Puta que pariu. Tem, não tem nada a ver aqui, cara. Ai meu Deus, estou ferrado. .com.br Vai, vai, vai, vai, vai, vai Boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa Beleza, beleza, beleza, vamos lá Vamos, vamos, não sei o que eu coloco aqui Pra falar real assim, pra falar Ah, mas se eu coloco isso assim, não sei Então vamos lá, coloca aqui Mineiro Vamos lá Tem que dar dano nessa torre aqui, hein Tem que dar dano nessa torre aí, hein Que merda, cara Que merda Vamos, corredor É agora Sabia que ele não tinha nada. Coloquei ali o corredor no momento que eu achei que ele realmente. Nossa, colocou no lugar errado. Não, tá bom. É. No momento que eu achei que ele não tinha elixir pra defender e foi ótimo. Beleza, estamos ganhando, cara. Por incrível que pareça. Mas até que os decks não são tão ruins. Eles sempre vêm com um feitiço, com uma tropa pra você defender coisas aéreas. Então eu acho que é assim, né? Venovski. Pra dar um daninho, né? Não é nada demais, mas já é alguma coisa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Preciso de colocar esse Torre, pelo amor de Deus. Ai meu Deus, vou perder a torre. Nossa, é dano demais! É dano demais! Nossa, me de novo. E tem espelho também no deck. Meu Deus, que deck louco. É, perdi a torre, né, manos? Perdi a torre. Tá, padrão, padrão. Porra, que merda. ai ah, não. Nossa, ainda bem que não congelou o meu corredor. Então, pelo menos, acho que vai dar pra empatar. O corredor vai dar um tapinha ali. Puff, show. Nosso problema é que é três mosqueteiras. Se colocar aqui onde eu coloquei na terra, eu tô fudido. Basicamente. Eu não tô gostando desse veneno. O veneno ficou ruim demais, cara. Depois que ele recebeu esse nerf e que ele não diminui a velocidade de movimento. Tá péssimo. Pra falar a real. Sei, ah, tá mais ou menos não. Para mim não tá funcionando legal. Não gosto, não consigo usá-lo, né? Na verdade, é para mim que ele não tá funcionando bem. Não consigo utilizá-lo. Não consigo mesmo. Beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos na fé. Vai lança, vai lança. Vai, boa moleque. Agora vai, corredor com gelo. Corredor com gelo. Corredor com gelo é filé. Corredor com gelo é vida. Corredor com gelo é nóis. Corredor com gelo. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Não, mano, peraí, aí, calma. Três mosqueteiras estão vindo ao meu, ao meu encontro. Então vamos lá, com calma. Com tranquilidade. Nossa, agora fodeu. Agora fodeu. Porque o meu lançador estava mirando no mineiro, então estava ferrado. Vamos lá, corredor gelo. corredor gelo. É agora, é agora, é a, hora da é a hora da vitória. É a hora da vitória, a hora da vitória, vamos lá. Não, meu Deus, congelou, meu, meu Deus. Vamos lá, lança vai, lança, vai, lança, vai, lança, mete a pancada, lança. Pancada, lança, caralho, lança Meu Deus, agora é a hora da defesa A defesa é incrível, meu Deus Caralho, eu vou perder, essa eu vou perder Hum, essas três mosqueteiras vão me ferrar, cara Essas três mosqueteiras vão me ferrar Essa aqui não vai dar não, parceiro 32 de vida na torre do cara Meu Deus E eu me aproximo da prenda Ok, calma, vamos lá Cara, vamos lá Beleza, temos Três vitórias e uma derrota Tô sob pressão, tá, cara? Me perdoa, eu tô sob pressão, eu não quero pagar a minha prenda. Beleza, pegamos um deck novo aqui, e aparentemente é o mesmo deck que eu peguei na. daquela primeira batalha que eu tava. Então, beleza. Então tá, dá pra entender o que, que eu tenho, pelo menos, né? Cara, quando eu tenho três mosqueteiras, eu me sinto chateado, pra te falar a verdade. <risos> eu me sinto triste. Vai, vai. Exércitozinho, exércitozinho. Ai, meu Deus. calma nessa hora vamos lá, Eu tô preparando o meu contra-ataque aqui, viu galera então, o cara matou tudo do time aí né? e ferrou a explosão do a explosão do golem matou meus servos aí e ferrou legal vai, boa, boa, boa, boa vamos dar bastante dano aqui, vamos lá ah, mas essa horda de servos, hein brincadeira, cara vai, for na linha pra matar essa horda de servos Show. Foi eu. excelente a fornalha aqui. Vamos lá. O interessante é você saber se adaptar com aquilo que você tem. Pra você jogar esse desafio e se dar bem, cara, primeiro, você tem que entender todas as cartas do jogo. Afinal de contas, você vai estar disponível aqui com todas, mesmo que você não tenha a carta. Então você tem que se familiarizar com ela de alguma maneira. Cara. É difícil. Sei que é. Mas é a única alternativa para você se dar bem. Nossa, caraca. Esse veneno aqui agora me possibilitou de realizar a minha jogada Vou devagar. Vamos ver com no que, no que, que ele vem pra cima da gente. Ah, eu vou ter que colocar meu lenhador de lado aqui. Colocou, hum, colocou ali, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Fornalha, beleza. Na intenção de, de, de que pelo menos o meu lenhador chegue lá e dê um tapa. Ah meu Deus! Vai lá espíritozinhos! Ah meu Deus, não rolou nada, gente. não rolou foi nada. Vai, vamos ver o que ele coloca para eu colocar talvez no meu raio Pra matar a escoteira Não tá rolando nada de bom, velho Tá rolando nada de bom Vai aqui Você vem aqui E você fica aqui Vamos colocar outro Porque ele não chega naquela forma Vai, vai, sai espíritos de fogo daí, vai. Boa, boa, boa, boa, boa. boa. Vou colocar um relâmpago aqui, então. Já que eu não tô... Hum, agora eu me ferrei. Agora eu me ferrei. .br, cara. Meu Deus do céu. Ah, agora eu me ferrei. Cara, como é que eu não lembrei que o cara tinha tronco? Meu Deus, perdi. Perdi.com.br Vou ter que tentar. Vai dar dano o suficiente? Beleza, mano. Calma, calma, calma, que eu não posso perder, tomar três coroas aqui, não, bicho. Ai, vai, vai, vai, vai, não! Não, não, não, não, não, não, não, não, Mano. Vamos lá. Eu preciso ganhar, cara. Eu vou pagar essa pena, porque já tô vendo. Agora eu compro o Gustavo. Eu poderia ser meu amigo, né, pelo menos, e deixar eu ganhar. Beleza, vamos lá. Tem nada para iniciar. Aqui, já começamos bem. sem nada para iniciar né? a batalha aqui. Ok, vamos ver o que eu vou Eu nem sei. Ah, eu tenho, tenho um X-Besta no meu deck. Meu Deus. O que, é que eu vou fazer com essa X-Besta aqui? Vai. Vamos lá. Vamos ver o que, é que a gente faz. Mas consegue tirar lá? Pelo amor de Deus. Nossa, que mini peca ridícula que eu coloquei. O cara tá com o mesmo deck que eu? Não parece, né, mano? Parece. Às vezes os caras estão com o mesmo deck que eu, eu não tô entendendo. Eu não sei se o deck é aleatório, ou se é um 3 decks pra todo mundo. Eu sei lá o que que tá rolando, só sei que tá rolando alguma coisa. Vamos lá. Lança, eu quero colocar o, o, a X-Besta e o Lança ficar matando quem tá na frente da X-Besta, entendeu? Essa é a minha estratégia. Vida, cara. agora eu não sei nem com o que defender. Vai, bom, bola de foguinho aqui, vamos lá, para acabar a posição o mais rápido possível. show, show, agora é a hora da pancada, meu irmão. vai, vai, vai de bate mais, não, tá batendo pouco, tem que bater mais. é, foi bastante, foi bastante, tiramos mais da metade da vida, show, foi até tá legal na verdade. Vamos lá. Vou colocar um Espírito de Fogo aqui só para estimular ele a gastar alguma coisa ou dar um dano legal na polo dele. Ai meu Deus, esse lance é muito contável, aí. Vou colocar esse lance aqui em Recoardinho. Vou contar com que ele. ele vai simplesmente deixar esse lance morrer. É o mesmo deck que o meu, não e é? Que bosta! E tentar deixar aquela XB estar ocupada com alguma coisa E ver se a gente consegue matar ela de alguma outra forma Ah, não vai pegar na princesa Bosta Cara, eu não sei como que eu vou jogar agora Eu poderia colocar, por exemplo, esse XB, só na deficiência Coloquei esse lançador aqui, galera, só pra servir de escudo, literalmente e olha só, ele tá batendo um XP. Isso é excepcional. Não sabia nem que ele era capaz de atacar assim. Beleza, mano. Então, dando sorte aqui. Agora é minha vez. E agora é minha base. Maldito. É agora. Ah, meu Deus, o Eu deveria. Sabe o que eu deveria fazer? Jogar na defensiva e tentar ganhar dele jogando bola de fogo na torre. Cara, é a maneira mais eficiente, eu acho. Mas que bosta! Lá vem o mini peca, velho. Ah, agora fodeu. Ah, perdi. Vou pagar a prenda nessa porra! Vou pagar a prenda nessa merda! 80 de vida, vai jogar uma bola de fogo e acabou, mano. Simples assim. Só que talvez ele não tenha a bola de fogo na mão, mano. disso vocês decidem qual a prenda que eu tenho que pagar, a prenda ou pode vir num vídeo separado só pra falar sobre a prenda ou a prenda eu posso pagar no meu Instagram se você não me segue, segue lá gordinho clash muito simples ou eu posso pagar no próximo vídeo se vocês tiverem paciência para isso, vocês também podem decidir sobre isso comenta aqui, deixa o seu feedback deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não me conhecia e gostou do conteúdo beleza, então eu vou ficando por aqui é, lembrando, tem aí as sugestões nos cards e tem comentários para vocês deixarem qual prenda vocês querem que eu Fácil, beleza? Então vocês deixem aí nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo, eu me ferrando de alguma maneira. Falou, um grande abraço do gordinho, galera, e até a próxima.